De e aí meus monsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Mas, bem com... E aí meus cookmonsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de pulseiras de macramê. Eu tenho feito uns vídeos pra vocês meio, meio hippies... Hoje eu vou dar continuidade àqueles vídeos que eu tava fazendo sobre arte, hippie, arte na praia, sabe? Eu ensinei pra vocês a fazer colar castroado, eu boto em algum lugar por aqui. Eu ensinei vocês a fazer apanhador de sonhos e agora eu vou ensinar vocês a fazerem essas pulseirinhas super maneiras de macramê. Um o ele é um meio chato de fazer no começo, mas quando você pega o jeito, tudo fica bonito e você consegue fazer tipo, o que você quiser com esse negócio. Então, sem mais delongas e confere o vídeo! Pra essa pulseira você vai precisar de tesoura, um pingente, duas tachinhas, miçangas, alicate e fio encerado. Eu comecei tirando a argolinha do pingente, mas você pode usar a argolinha se você quiser. Eu coloquei o pingente no centro do meu pulso e eu medi ele com o encerado para que eu pudesse encontrar o comprimento certo. Não esquece de deixar um pouco mais de fio para você poder amarrar a pulseira. Eu dupliquei a medida e depois cortei um outro pedaço igual para ser o outro lado da pulseira. Para os nós do macramê, eu usei quatro dessa medida que vai dar mais ou menos uns 90 centímetros. Eu junto as duas pontinhas e eu corro o fio até o outro lado, onde vai formar uma argolinha. Eu coloco essa argolinha dentro do buraquinho do pingente, depois eu passo as duas pontas do fio por dentro dela e puxo, formando um nozinho. Eu faço a mesma coisa do outro lado. <música> duas tachinhas para deixar a pulseira fixa isso é mais fácil de traçar o macramê no fio que eu vou fazer o macramê num dos ladinhos eu faço um nozinho para não perder o ponto porque o macramê ele é intercalado e se você erra um dos pontos e faz igual ele fica feio Centralizo os fios e dou um nozinho bem rente ao pingente. Eu coloco o fio que tem um nozinho na ponta passando por cima do comprimento da pulseira e formando um vão do lado direito. E com o outro lado do fio que não tem um nozinho, eu passo por debaixo da pulseira e por dentro da argola que formou do lado direito e eu puxo. A ponta com nó foi pro outro lado da pulseira, então eu faço a mesma coisa. Eu coloco o fio que tem o um nozinho passando por cima do comprimento da pulseira, agora formando um vãozinho do lado esquerdo. E com o outro lado do fio eu passo por debaixo da pulseira e por dentro da argola e puxo. A ponta com nó sempre vai ficar por cima e a é sem nó por baixo e por dentro. We had it so hard to find Wish I could go back, turn the hands off time Whoa-oh, whoa-oh whoa. Need to get away, I can stay right here Every day I'm wishing that you were near I cannot pretend that I do not care Do outro lado da pulseira, eu faço a mesma coisa. Faço um nó em uma das pontas e com a ponta com nó sempre por cima do comprimento e a outra ponta sem nó sempre por baixo e por dentro do vão. Nos dois fios do meio, eu coloco uma miçanga e dou um nozinho e eu queimo a ponta para não soltar. finalizar o macramê eu corto e queimo as pontinhas com cuidado para não incinerar tudo faço o mesmo do outro lado da pulseira e pronto essa pulseira eu dei para Manu é isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pessoal mais lindo do mundo, eu criei um grupo pra gente chamado A Casa Monstro. É um grupo super seguro, onde a gente pode falar e fazer o que a gente bem entender lá dentro e ser feliz do jeito que somos e é isso aí. No grupo vocês vão encontrar conteúdo exclusivo pra vocês que eu preparo e envio. Sem contar que a gente vai poder conversar um montão e eu vou poder tirar as dúvidas de vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem e se inscreverem e participarem de tudo que eu eu apronto por lá. Então não se esquece, entra no grupo pra gente poder se conhecer. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra ficar por dentro de tudo que eu apronto aqui no canal. E é lógico de me seguir nas minhas redes sociais. Porque por lá eu ando aprontando coisas que não tem como a gente colocar aqui no canal, não é mesmo? É isso aí. Até a próxima e falou!